Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Conversa Aberta, o programa que você tem aqui a chance de conversar diretamente com as empresas de capital aberto. Muita gente que já é investidor ou que está pensando em virar investidor, a gente traz essa oportunidade aqui para você que é cliente genial, sempre acompanhar as empresas mais badaladas, vamos colocar assim no mercado, mandar suas dúvidas, tirar, mandar suas perguntas, enfim, diversas, para que os grandes executivos possam responder. Quero me desculpar aqui com vocês pelo atraso, tá? a gente teve aqui umas complicações, mas pô, tudo que é bom... Sempre tem que dar um friozinho na barriga. E hoje a gente está aqui para falar sobre Taesa, para conversar com o pessoal da Taesa. Estou primeiro aqui com o Eric, que é CFO da Taesa. Obrigado, Eric, por estar aqui. E na presença também do Cristiano, que é Head de RI. Obrigado, Cristiano, por estar aqui também. Sempre uma alegria. A gente falou em off aqui. Eu, pessoalmente, sou um investidor de Taesa. Então, pô, esse é um episódio super legal que eu, que eu gostaria de trazer aqui para o pessoal. Se vocês quiserem se apresentar brevemente, depois eu já mando uma primeira pergunta e deixar aberto aqui, obviamente, para o pessoal do chat, sempre mandar suas dúvidas, mandar suas perguntas, que eu vou trazendo para eles ao longo aqui da live. Acho que a gente pode começar pelo Eric, né? Bruno, obrigado, muito prazer, obrigado aí pela genial, dessa oportunidade da Taesa vir falar aqui no Conversa Aberta. Então, para a gente é um prazer estar aqui colaborando com o trabalho de vocês, e isso é uma colaboração com o nosso trabalho também, de mostrar para o, um público investidor quem é a Taesa, o que é está que fazendo, o que é está que acontecendo no mercado com a empresa. Sou Eric Brair, for da Taesa, vai fazer agora dois anos, Estou no setor é, elétrico como se CFO desde 2000, já passei aí por várias empresas e hoje tenho o prazer de fazer parte do time da Taesa. E o boa, boa, boa noite a todos, é, meu nome é Cristiano Grangeiro, sou o Head, né, o gerente de relações com investidores da Taesa. Também é um grande prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre a Taesa é um, né, uma empresa que a gente gosta muito aqui, eu tenho muito orgulho de falar dessa empresa. E sempre tirar dúvidas de vocês, nossos investidores ou potenciais investidores, sobre o nosso negócio, sobre como funciona a Taesa. E, de novo, aqui eu tô, né? estou na empresa há mais ou menos 5 anos, é, passei por outras empresas do setor de telecom e, e sempre em RI, área financeira, e, e de novo, estar na Taesa é, é um prazer e estamos aqui nesse momento para conversar um pouquinho sobre ela. Então, Bruno, está contigo aí para a gente falar. Bola. Eu acho que eu gostaria de começar né, acho que com uma pergunta que muita gente se faz e eu acho que quando a gente fala de transmissoras de energia no geral, ou a maioria dos investidores né, sempre olha com essa ótica também do recebimento de renda passiva, né, a geração ali de bastante lucro e, obviamente, a distribuição de dividendos. E aí tem uma primeira pergunta aqui que me fizeram, eu vou até ler uma pergunta um pouco extensa, mas que no final fala aqui sobre, sobre dividendos. Então, basicamente, a pergunta começa assim. Com a normalização do IGPM em relação ao IPCA, faz muito sentido que em 2023 o lucro apresenta uma evolução orgânica em relação ao resultado das operações, ao invés de uma evolução agressiva como a gente viu nos últimos tempos, tá? E aí para 2023 a pergunta desse investidor é: a empresa seguirá distribuindo dividendos no mesmo nível de 2021 e 2022? Bom, Bruno, obrigado pela pergunta, obrigado aí por essa pergunta. É, cara, não falar sobre o futuro é uma coisa muito complicada, né? É, tem um ditado que a gente fala, quer mentir fala sobre o que há por vir. A Taesa não dá guidance de dividendos, né? ela apresenta de forma muito, muito clara qual é a estratégia, como ela se posiciona, como é que funciona o setor. Então, a gente não pode fazer gás. Então, eu vou fazer uma análise bem completa da atual situação da Taesa para que cada um possa chegar à sua própria conclusão. Em primeiro lugar, ponto fundamental que você mencionou, Taesa é uma empresa de transmissão, uma empresa pura de transmissão. O setor elétrico no Brasil é separado fisicamente por três entidades, três Setores geração, transmissão e distribuição. E comercialmente, por mais dois players, que é a comercializadora e o que é mais importante de todo que é o consumidor. Eu vou falar sobre o aspecto físico. A energia começa na geradora: existe é, geração base hidráulica, existe geração base térmica, geração base eólica, geração base, base solar e de algumas outras laterais. Mas principalmente, esses são os carros-chefes. E a geradora, ela vende a energia que ela tem através de contratos de longo prazo, de médio prazo ou de curto prazo, ou liquidam a diferença do que elas têm direito pela geração do que elas venderam no mercado de é, liquidação de diferença. No caso das hidráulicas, aquelas que são sócias de um clube chamado Mecanismo de Relocação de Energia, MRE, elas têm uma parcela de todas as geradoras hidráulicas do Brasil. E isso significa que tendo vendido toda a energia que ela possa gerar potencialmente, tendo vendido menos, vendido mais, a diferença entre o que foi vendido e o que foi gerado, seja porque teve mais sol ou menos sol, mais vento ou menos vento, mais água ou menos água, vai ser liquidado pelo preço de liquidação das diferenças, PLD. E esse preço é muito função do que aconteceu é na, no setor. Tem muita água, gerou muita eletricidade, hidráulica, o preço está baixo, tem pouca água, gerou muita energia térmica, o preço está alto. Então a geradora ela está exposta ao preço da energia que é a função dos elementos naturais. Então a geradora ela tem o um risco do PLD, que é o risco na verdade das chuvas, o risco hidráulico e eventualmente dos ventos e do sol. Bom, aí você passa para a última cadeia que é a distribuidora, que é entrega para o cliente final, quem está distribuindo pelos grandes centros urbanos pelas áreas rurais, levando e cobrando diretamente do consumidor. A distribuidora ela tem a sua tarifa corrigida todos os anos, tá? por uma coisa chamada é, reajuste, que aí repassa a inflação própria dela, a inflação que ela, aquela distribuidora, teve, tá? e a cada cinco anos ela tem um reajuste tarifário, uma revisão tarifária, onde revê todos os custos que ela teve, principalmente em função do crescimento do seu próprio mercado. Então, a distribuidora ela está no risco da demanda daquela área de concessão pelo prazo de cinco anos. O design do setor elétrico brasileiro coloca entre esses dois players, geradores e distribuidores, um player de transmissão integrado, completamente integrado. Então, a Taesa, quando constrói uma linha, ela disponibiliza essa linha para o sistema interligado nacional. Como utilização dessa linha é uma decisão automática de um operador centralizado, chamado Operador Nacional do Sistema, ONS, ela que decide, naquele momento, aonde ele vai puxar a carga, da onde ele vai repassar, qual é a cidade que está puxando mais carga ou menos carga. Então, como não tem como alocar exatamente a receita nessas linhas, porque ninguém sabe quanto que que antes vão passar por essa, o design do setor elétrico brasileiro é que a transmissora recebe por disponibilidade. Então, quando você assina um contrato de concessão, e a Traesa tem 41 contratos de concessão assinados, cada contrato de concessão vai te dar uma receita anual permitida. Isso é, você estando disponível dentro de critérios técnicos muito bem definidos, você vai receber essa receita anual permitida. Vai receber de quem? Por todos os 1.200 acessantes desse sistema integrado nacional. E cada um vai pagar uma parcela muito pequena, e essa parcela ela tem um crédito muito muito é, um risco de crédito muito baixo porque toda o design do sotur foi feito para que quem deixe de pagar tenha prejuízos muito maiores do que o custo desse pagamento Isso significa que uma transmissora pura tem uma receita estável e previsível uma receita estável e previsível que não depende da chuva não depende da demanda não depende do sol não depende da, do vento Tá? ela e com risco de crédito baixíssimo, absolutamente residual. E aí significa que a nossa receita praticamente corrige pela inflação. né? No caso da Taesa, um terço pelo IP, pelo IPCA e dois terços pelo IGPM. O que a gente observou no ciclo passado retrasado foi uma alta de IGPM muito importante. Né? Chegou a ter 40% de repasse é, para, do, da, da parcela do IGPM para o IGPM e IPCA por volta de 10%. E é natural que se espere uma convergência né, do que vai acontecer daqui para frente. Havendo essa convergência, se você não acredita no IGPM negativo, num período de 12 anos, coisa que nunca aconteceu, a nossa receita ela é estável e crescente. Né? Então, nossa receita, logo, nosso lucro, é, é função da inflação futura. Quanto maior a inflação, maior vai ser a correção. Mas, no caso da Taesa, com um nível de IGPM maior mas diminuindo ao longo dos anos. As é, concessões que são corrigidas pelo GPM, elas são as antigas. Então, elas estão diminuindo. A cada ano, elas diminuem a importância do nosso, no nosso portfólio. E o IPCA vai crescendo. É, eu não posso é, assegurar qual vai ser a inflação futura e qual vai ser nem a disponibilidade que nós vamos ter, a despeito de acreditar que, quando a gente olha para o passado, a gente tem um marco regulatório extremamente... É, firme no setor elétrico brasileiro, né? é uma segurança jurídica muito alta, um recebimento histórico Desculpa. perfeito e isso faz com que a gente tenha inflação no futuro repassado. Eu sou uma pessoa que acredita na convergência do GPA do GPM para o IPCA. É, obviamente todo mundo sabe o GPM é muito carregado em commodities, oil, gas, ferro, automóveis. É, soja, etc., isso faz com que com a alta do dólar o preço subiu muito mais do que IPCA. Ou existe uma alta do IPCA e vai haver uma convergência, ou o GPM cai no futuro. Mas nunca houve um prazo de 12, 12 meses com GPM negativo. Pode ter um mês, um mês e outro, um mês seguido de outro, mas nunca teve. E aí a nossa receita vai se ajustar. Então é do que a gente tem para cima. tá? Você comentou bastante sobre a, sobre a questão dos leilões. Tem uma outra pergunta que falou assim: "Chama a atenção o endividamento da empresa, que encerrou em 3.8 vezes dívida líquida EBITDA dos últimos 12 meses. Tal relação não impede a empresa de participar de leilões dos lotes mais relevantes ou até mesmo fazer aquisições mais expressivas?" Não, não impede. E, uh, a dívida líquida a, a, a história da alavancagem é que eu não muito antigamente se media muita alavancagem de capital próprio e capital de terceiro, né? a relação da dívida com patrimônio líquido. E aí, obviamente, com a evolução do mundo financeiro, começou a se olhar muito mais a relação da dívida com o fluxo de caixa. né? Qual é o fluxo de caixa que você tem para fazer aquele serviço da dívida? E a dívida líquida e é um indicador muito importante para acompanhamento da saúde financeira da companhia. Mas existe uma grande diferença entre uma empresa que se perpetua no tempo... Tá? e que a receita está exposta ao mercado e as estratégias que ela tem para uma concessão de serviço público que tem prazo finito por conta de que existe um ciclo natural de endividamento mas dá para vocês que na véspera do fim da concessão vou pegar uma distribuidora teórica para vocês entenderem o conceito é, dívida líquida e bidar igual a um no mês anterior do vencimento da concessão é uma dívida gigantesca impagável impagável por quê? Porque a empresa vai acabar, a receita vai acabar e não tem como pagar aquela dívida. Então, a dívida ali que a é igual a 1, ela tem que ter, no máximo, um ano ainda de concessão de EBITDA para pagar aquela dívida. É... E no começo de uma concessão, você acabou de fazer a concessão, acabou de pegar toda a dívida, está com prazo de operação, ela começando a entrar em operação, você está com os custos mais elevados, uma dívida elevada, é, de 4 não é alta, ela tem 30 anos para fazer isso. Então, é... No caso de uma transmissora que tem uma receita estável e previsível tão grande, olhar estaticamente só o indicador de dívida líquida e EBITDA é pouco. Vou pegar o caso da Taesa. Né? Nosso problema não é o endividamento. Nós temos acesso ao mercado de capitais, captamos 1 bilhão e 200 mil esse ano, triple A, um grande acesso ao mercado. É, o nosso problema é o contrário. Se nós não tivermos oportunidade de crescimento, é, nós vamos deixar de existir. Daqui a 30 anos, com prazo médio de 10 anos para arredondar, então daqui a 10 anos a gente cai drasticamente a nossa receita porque as concessões vão vencendo. E, e nesse momento, no futuro, a dívida líquida cai drasticamente. Porque a nossa geração de caixa é muito forte. Então, nós não temos nenhuma dificuldade de mostrar para esse credor e apresentar oportunidade de crescimento. Nosso desafio não. é o tamanho da dívida até porque ela é uma dívida muito bem comportada ela está com um custo baixo um prazo elevado uma, nenhuma dificuldade de pagamento nenhuma dificuldade de captação de novos recursos nosso desafio é manter essa alavancagem alta através da obtenção de novos investimentos novas oportunidades de investimento porque diferentemente de um negócio não regulado ou de, um nego, ou de uma empresa é, comercial que tem estratégia abre uma planta é, é, novos novos mercados nós somos uma empresa que só obtemos a capacidade de investir via processos competitivos, seja com processos competitivos de leilão, onde a Anel vende o direito de construir novas usinas, ou processos competitivos que a gente chama de M&A, de fusões e aquisições, que é a aquisição de empresas existentes. A Taesa tem um histórico muito positivo de M&A, tem um histórico também muito positivo de leilão. Nós ganhamos um lote no último leilão, ganhamos o maior lote do penúltimo leilão e vamos também participar dos próximos leilões, mas com disciplina de capital. Né? Então, é, a disciplina de capital vem antes da vontade de ter concessão. Costumo dizer na Thaís que a gente entra em leilão para ganhar dinheiro, não para ganhar concessão. Né? É, então, a gente tem que fazer o melhor trabalho que a gente puder, tem que ter a melhor avaliação de risco, melhores estratégias, de abordagem de obra, de velocidade de obra, a melhor parceria com fornecedores, o melhor preço, a melhor gestão de risco para que a gente faça BIDs competitivos. Mas a vitória depende do concorrente também, não é só da Taesa, né? depende do BID que o concorrente faz. E nós não vamos é, entrar sem disciplina de capital. Então, a oportunidade vai depender muito da concorrência. Caso essa concorrência não nos permita fazer BIDs que sejam atrativos e criem valor para o acionista da Taesa, nós vamos acabar tendo uma redução dessa alavancagem muito rápida. Então, essa dívida, apesar do indicador de 3.8 parecer alto, não é. Ele pode ser até maior se a gente tiver uma oportunidade. Por quê? Porque a receita atrelada a essa oportunidade, dentro do planejamento, dentro da vida útil daquela concessão, ela se paga com tranquilidade se você tiver disciplina de capital, que é uma das características históricas da Taesa. O, o Não, ass, só o pra, eu posso, eu posso é, só exemplificar isso que o Eric falou, a gente teve uma, né, um ciclo importante de investimentos recentes é, nos últimos dois anos, né? a gente, nós colocamos aí em torno de seis projetos para dentro no nosso portfólio, né, que estavam em construção e foram entregues, então a gente está falando aí em torno, só no passado foi em torno de 250, 260 milhões e esse ano a gente está falando mais em torno de uns 230 milhões de RAP, né, de receita anual permitida. Isso está entrando agora, quer dizer, a partir do momento que esse, esses projetos já estão operacionais, rodando, energizados, e começam a gerar esse fluxo de caixa previsível incremental ao portfólio que nós já temos, é natural que essa alavancagem caia, né? porque a gente estava num ciclo importante em de CAPEX, de investimentos pesados nesses projetos, eles ainda não estavam energizados, portanto, não tínhamos a receita, e aí, essa alavancagem que, que o Eric mencionou é justamente até por esse motivo né, específico desse projeto. E agora, à medida que eles estão terminando, finalizando o seu cap de, ciclo de capex e incluindo as receitas no nosso, né, no nosso grupo, essa desalavancagem passa a ser um, né, um movimento natural. E aí é justamente o que o Eric mencionou: é importante que a gente continue buscando novos investimentos que gerem valor para o nosso acionista, para que a gente possa realavancar trazer maior capacidade para o nosso Taesa, crescer em, em tamanho e poder desalavancar e, e, oh, e honrar com as nossas, todas as nossas obrigações. Boa, tem uma pergunta do Assis Oliveira aqui no chat, ele falou assim, a Taesa realizou várias aquisições brownfields no início, mas, mas nos últimos anos tem priorizado as aquisições greenfields. Isso se deve por qual motivo e como vocês avaliam o cenário de aquisições brownfields? Obrigado, essa pergunta é muito boa porque é a absoluta verdade. E é, para a gente, para a é muito importante disciplina de capital. Né? É, então, a, toda aquisição está relacionada à nossa visão da capacidade daquele ativo criar valor para o acionista. Né? Para vocês terem ideia, não existe nenhum objetivo de remuneração variável, nenhum pagamento de bônus na Thaís atrelada à Vitória em Leilão, atrelado a, a, a, a, a você comprar novas concessões, nem, nem no próprio diretor de M&A que trabalha com isso o dia inteiro, nem para mim, como se for, nem para o diretor-presidente, é, porque, naturalmente, nós já temos essa tendência a querer fazer negócio, né? e nós, mas o segredo de capital vem na frente. Então, nós não entramos em negócio que a gente acha que não vale a pena para a criação de valor para o acionista, esse é o foco muito claro para a gente. O que aconteceu é que as oportunidades que o mercado ofereceu, no nosso ponto de vista, elas, durante uma fase, foram maiores no M&A, e atualmente são maiores em leilões Greenfield. Tá? É, em absoluto, a gente tem alguma preferência para o Greenfield, não, nós não gostamos de construir, nós gostamos de ser proprietários e operar a linha de transmissão até o final da concessão. Tá? Então, nós estamos sim abertos às operações de M&A, todas essas que saíram esse ano, todas elas. A gente participou, olhou, algumas a gente pulou fora cedo, algumas a gente foi até o final, tá? mas perdemos no processo competitivo, é, porque a gente achou que então, não estava valendo tão a pena é, para os preços que estavam saindo. E na operação Greenfield, a gente viu nos lotes que a gente ganhou que ali a gente tinha capacidade de criar valor. Então, foi simplesmente essa história é que para a questão de oportunidade. Até eu acho que, quando você olha Brownfield, né, existem diferentes tipos de, de vendedor. Né? Tem aquele vendedor que desiste de Brasil, desiste da vida, né? Vai, muda de ramo. É, é uma coisa muito cíclica. E esse é o vendedor que atrás comprou, comprou muita coisa dessas pessoas que estavam saindo do setor, saindo do Brasil, saindo é, do setor aqui. E, e aí tivemos negócios efetivos. Tem um outro tipo de vendedor, que é aquele que é do setor e que está reciclando capital. Ele quer se alavancar para fazer novas aquisições, novas, novas é, construções, comprar novos riscos, e o de longe do infield, então ele recicla o capital. Também nós podemos comprar desse, mas os preços exigidos não têm sido em linha com o que a gente acredita que seja o valor melhor para o acionista, o melhor uso do capital para o acionista na adenda da Taesa. Tá? E tem aquele que, que ainda é muito pouco, mas eu acho que tendem a acontecer mais no futuro, é, linhas que não deram certo. Né? Muita gente foi muito agressivo em, em leilões no passado e foram salvos por uma redução de custo de captação, por uma redução de custo de dívida, por uma situação é, de mercado financeiro mais líquido, que acabou, né? Claramente a gente vê aí um ambiente de crise no mercado financeiro, uma expectativa de inflação global mais alta, um aumento do custo de capital, um aumento do custo de dívida, então, eventualmente, alguém que tem dificuldade de construir, da dar continuidade, pode vir a vender. Mas essa pessoa também tem que aceitar remarcar mercado aquilo que ela fez. Ela não vai poder vender por tudo que investiu. Nós somos também potenciais compradores dessas linhas. Mas ninguém ainda chegou ao ponto de fazer um deal que nos ofereça. Mas a gente esteve presente em todos e continuamos olhando. Então, sim, nós podemos retomar operações de Nós nunca abandonamos esse mercado. Simplesmente não tem dado negócio, não tem dado deal para a Taesa. Né? Não tem chegado nos preços que a gente acha que valem a pena para o nosso acionista. E em Greenfield tem, mas a gente continua olhando as duas oportunidades. Na verdade, a Taesa tem três avenidas de crescimento. Está muito estruturadas, muito acompanhadas. Primeiro é Greenfield. Sem ordem de preferência. São, são três: Greenfield, Brownfield, que é a Greenfield, que é leilão, Brownfield, que é comprado no, no, no execuções, e terceira são reforços. Reforços são oportunidades de melhoras nas linhas existentes, por autorização da NEL e da ONS, com parece parecer de incremento de receita por melhora do que tem hoje. Então, nós também temos. É, tivemos alguns reforços bons no passado, alguns aditivos é, é, é de reforços bons. Temos uma intenção de continuar. O, o sistema interligado nacional ele é cada vez mais demandante de qualidade. Então, obviamente, para quem tem linhas mais antigas, isso é maior do que para a Taísa. As linhas da Taísa não são tão antigas quanto de alguns outros players. Mas também para a gente existe a oportunidade que a gente persegue de melhorar a qualidade de segurança do sistema interligado nacional fazendo investimentos pontuais e sendo remunerado por eles que a gente chama de reforço o Ricardo perguntou no chat. Ele falou: Eu quero saber de Ivaí. Energiza em agosto são quase 200 milhões de RAP. E ele também perguntou logo em seguida: Você estava falando sobre não dar guidance sobre dividendo? Ele perguntou: E um guidance sobre RAP? Foco nos 4 bi? É, a a, a, a, a, a RAP não é nem guidance, né? É pegar o somatório dos nossos contratos e somar. Né? Então, é, ele é muito objetivo, tá? Muito objetivo, não tem. Nenhuma dificuldade. Você pega o nosso rápido ciclo atual e vai corrigir por inflação e a, a, a acrescentando as entradas e operações desse leilões que a gente faz. Então, ele é objetivo. Né? Em valor moeda constante, ele é a mesma coisa. Ele só corrige por inflação, mas a, a, aumentando as concessões. E vai aí, é, nós estamos trabalhando, estamos na reta final, mas nós não damos guides também de entrada em operação. Né? E, é, é, obviamente, são 200 milhões de RAP. Mas uma antecipação é muito bem-vinda, porque isso é proporcional. Um pequeno atraso também se acontecer não é big deal, mas está entrando tá na reta final. Estamos na reta final, tá? O, o Dr. J, André, J. Não, mas é importante, cara. Eu não dou guidance de entrada em operação é, até porque em alguns momentos na reta final está achando está tudo bem, surge um problema. A gente já teve isso no passado, né? Que me perguntava o COVID, né? Foi uma coisa tão importante ano passado. É, e eu falava, cara, so far, um pouquinho de custo aqui, um pouquinho de custo ali, né, para uma proteção maior das pessoas, né, é, mas aqui em obra não está atrapalhando. E na reta final, veio a Omicron, é, ninguém morreu, ninguém teve os mesmos problemas que teve no começo da Covid, mas times inteiros pegaram Covid, e aí eu tinha que repantar um time na hora de finalizar a obra, né? times inteiros, porque era muito mais contagioso, não para a pessoa passar mal, ninguém, ninguém faleceu, mas para ficar em casa. Né? E, doente. e aí a gente teve um atraso em, em Amorese-Paraguaçu por conta dessa reta final, e uma chuva também que deu no sul da Bahia, na hora de, de, de fazer os últimos lançamentos, os acessos foram todos destruídos, tivemos quem fazer acesso. Então, assim, gás de entrar na operação, vou dizer que é... Eu costumo dizer que entrar de operação é igual você cair na rua, sabe? Assim, é um negócio que pode te machucar muito, se for um atraso gigantesco, que em transmissão é muito difícil, né? não temos histórico de atrasos significativos que chegou a doer, ou então é um tobozinho que machuca muita honra da gente, né? a gente fica muito chateado, né? e a gente quando entra em operação, atrasa a operação, qualquer que seja, ou não corresponde à nossa antecipação que a gente espera, a gente fica muito chateado, a gente trabalha muito para poder cumprir os planos que a gente tem previstos de antecipação. Mas não é uma coisa também que um atraso pequeno, como teve a Imorécia e Paraguaçu, não faz muita, nenhuma diferença no valor presente desses negócios. O Dr. JR ele perguntou no chat assim, falou, a CEMIG perdeu a oportunidade de vender a Taesa para compensar IR no prejuízo ano passado. Existe alguma perspectiva de mudança no bloco de controle? Doutor JR, obrigado pela pergunta, mas infelizmente... Eu, eu não posso comentar nem responder isso por dois motivos. É, primeiro lugar que não compete à Taesa né? comentar questões de acionistas. Isso não é um assunto que interfere a companhia. Isso não está dentro do nosso dia a dia. E o segundo motivo é porque eu não faço a menor ideia porque também a Taesa é conduzida e é administrada com foco no valor de todos os seus acionistas, né? dos seus 475 mil vão chegar a 500 mil acionistas em breve. Então, é, todas as decisões, as estratégicas, participação de leilão, Minei, é tudo botonave, tudo surge de dentro da Taesa, as suas equipes, é discutido na diretoria, é aprovado, se for alçado de conselho, vai para conselho, se for alçado de assembleia de acionistas, vai para assembleia de acionistas, mas tudo é tocado aqui de baixo para cima. Então, acaba que não tem muito interesse do que está acontecendo. Então, eu, eu costumo dizer o seguinte, se você me levar para um porão, me colocar num pau de arara, ficar lá me, me torturando, Vou acabar dizendo para você qual é a nossa taxa no hurdle rate no leilão, vou acabar te dizendo qual é a estratégia do próximo leilão, mas eu não vou dizer nada sobre essas transações com o acionista, porque isso eu não sei, nem sobre tortura eu conseguiria falar sobre isso. O resto eu só falo sobre tortura. Boa. Obrigado, pessoal. É só lembrando, tá? A gente tem meia hora para esse programa, então a gente está quase no finalzinho, mas ainda está tempo de vocês mandarem perguntas. Só queria pedir para vocês deixarem um like aqui, tá? Isso ajuda muito, não só aqui o próprio vídeo a ser divulgado para mais pessoas, mas também o próprio canal da Genial. Então deixa o like, não custa nada. Eu quero trazer uma pergunta que também fizeram aqui do chat, e é uma pergunta um pouco mais ampla agora. O Júnior, ele falou assim, qual que é a visão da Taesa para o futuro? Basicamente essa é a pergunta dele. Obrigado, Aldir. Eu, eu acho que a, a nossa visão para o futuro está muito relacionada né, a, ao nosso papel. Né, é, e o nosso papel é conectar o Brasil com energia segura e confiável. Essa é a nossa missão né, e, e para isso, a nossa visão é ser a transmissora de energia elétrica com maior valor para a sociedade, valor com ver mais Porque não é valor só financeiro, mas também é. Também é uma empresa que é focada em valor, valorização das ações, valorização do pagamento de dividendos, valorização do retorno do acionista, mas valor para a sociedade como um todo. Valor como uma, uma, uma transmissora que dá uma qualidade excepcional ao sistema delegado nacional. Nós temos uma taxa de disponibilidade de 99,95%. Tá? Nós estamos disponíveis 99,95% do tempo. Nós damos valor aos empregados, faz parte do nosso, do, do, dos nossos valores ser genuinamente preocupados com as pessoas, por pessoas. Então nós somos uma empresa é, de bilhões de ativos. São 14 mil quilômetros de linha de transmissão. Dá quase para sair do Apoquindo e voltar, né? Você sobe, desce, vai para lá para Santa Catarina. Quase você parte o litoral duas vezes. Então, é, mas é que todos esses ativos são cuidados por gente, por pessoas. Então é uma empresa que é muito preocupada, genuinamente, com cuidar de pessoas para que essas pessoas cuidem bem dos nossos ativos também. Isso com excelência operacional e integridade. Então é continuar nessa é toada de ser uma transmissora relevante para a sociedade, com disciplina de capital no crescimento, entregando esse valor com V maiúsculo. O... Tem bastante gente falando no chat se existe alguma possibilidade da Taesa passar o um nível de novo mercado na Bolsa. Essa... Obrigado, gente. É... Quer mentir, fala sobre o por vir. Né? Essa pergunta, de uma forma tão aberta assim, ela é impossível <risos> de ser objetiva. Eu vou ser muito assertivo com vocês e objetivo. Desconheço qualquer discussão, de a Taesa ser levado a novo mercado no atual momento. Se houvesse essa discussão, eu soltaria um fato relevante. Não soltei, não a conheço, desconheço e teria responsabilidade de conhecer se isso estivesse acontecendo. Essa discussão hoje não existe dentro da Thaísa tá? Agora, o futuro é despertência, né? Se a gente mudar de opinião amanhã, eu sabe, não vou estar mentindo para vocês, eu vou ter mudado amanhã. Então, não existe dentro da Thaísa nenhuma deliberação ou nenhum estudo de andamento para, esse, para essa alteração de Estado na Bovespa. Bruno, só para acrescentar o que o Eric falou aí, a, né, a gente tem uma, uma pauta importante dentro da companhia, da, da, que, que é um dos nossos valores, inclusive, é a questão da sustentabilidade. É óbvio que dentro desse tema a gente trata a governança, responsabilidade social, toda a parte ambiental, e tem um foco, sim, na questão de governança, muito focado a, a, a, a, a, a elevar os nossos padrões, quer dizer, estar sempre né, buscando essa transparência presente com os nossos investidores, é, rígido na questão das políticas de compliance, é, biodiversidade, tantas outras políticas, a gente inclusive divulgou recentemente nossa política de é, segurança cibernética, então a gente tem uma preocupação muito grande com a governança da companhia, óbvio que naturalmente o novo mercado, ele exige uma, as outras questões que, como o Eric falou, não, não estão sendo discutidas, mas a empresa tem uma preocupação muito grande de estar presente no mercado e dar toda a transparência possível para que vocês possam tomar a melhor decisão sobre os riscos do nosso negócio, sobre como a Thaisa vem sendo é, é, gerenciada. Boa. O Paulo José, ele perguntou várias vezes aqui, eu acabei perdendo a pergunta dele, mas eu vi agora. Ele pediu para você, Eli, comentar um pouquinho sobre a TIR da Taesa. É, eu, eu acho que quando eu comento a Taesa, é um pouco comentar sobre a tese de investimento. Né? Eu falei é, dos três setores físicos, né? faltou falar de comercialização e do consumo, é, do setor elétrico, mas, é, mas para reforçar muito, que, em primeiro lugar, nós temos uma receita estável e previsível. Então, a Taesa é um investimento muito defensivo em, é, em um ambiente de, de risco como a gente vive hoje. Em primeiro lugar, estruturalmente defensível na disruptura digital. Né? Se a gente imaginar que essa evolução da tecnologia de informação com IoT, com AI, com barateamento do processamento, com todas essas evoluções da informática que a gente tem, isso não afeta e não ameaça o fluxo de caixa da Taesa. Então, se você imaginar que a disruptura digital é um roda-moinho que já comeu várias indústrias, já comeu a indústria da fotografia física, já comeu a indústria é, de, de, de mídia e de medicina, está junto, está sendo levado também, quer dizer, várias indústrias sendo modificadas é, na sua capacidade de criar valor para o acionista no longo prazo, a Taesa está longe desse turbilhão. A Taesa está lá, se isso é um turbilhão que está engolindo as empresas, se é um roda-moinho na praia engolindo as empresas, a Taesa está na praia pegando sol, por conta de que a Taesa tem um contrato de concessão de longo prazo para fornecimento de energia elétrica, uma infraestrutura básica até para a própria ruptura digital. Então, nosso fluxo de caixa não é ameaçado. A primeira essa ameaça tão comum às indústrias hoje, que é a de ruptura digital, a mudança do ambiente econômico por conta do avanço da tecnologia e da informação. Isso é estrutural. O segundo é, nós temos uma receita estável previsível corrigida anualmente pela inflação. Então, nós também somos um red a inflação nesse mundo de ambiente inflacionário nossa receita ela é 100% corrigida pela inflação e terceira crise também né a gente vê o covid nossa receita continua lá estável e previsível entrou crise mundial receita estável estável previsível aí, entrou guerra da receita estável e previsível dizer, nós temos uma receita resiliente a ruptura digital a inflação e a crise do mercado isso faz que nós sejamos um investimento defensivo muito atraente né? e, e eu acho que isso aí e parte está presente na atratividade que nossas ações têm. É, fora isso, é, nós temos uma estratégia de crescimento, onde nós sustentamos com muita dedicação, com muito esforço. Nós utilizamos toda a nossa escala e escopo para sermos competitivos em novos negócios, em leilões e em operações de M&A. Isso é, a Taesa só faz transmissão, só faz transmissão no Brasil, de leste a oeste, do, do norte ao sul. A gente, mas é especializado só em transmissão, e toda essa escala e esse escopo a gente usa para ser competitivo no leilão com muita responsabilidade de custo capital, com muita responsabilidade financeira. Isso faz com que a gente tenha a capacidade de recriar esse valor. Então, é, nós somos uma receita que vai terminar, um consultor um bom que vai terminar, mas que se auto-regenera através de novas oportunidades com muita responsabilidade. E isso também está embutindo no nosso valor em Bolsa fazer mais uma pergunta aqui, o Assis perguntou de novo, né? mais uma dele. Falou assim, no call do segundo TRI, foi informado que a Taesa poderia avaliar o ingresso em negócio de energia renovável pura. Isso seria para curto ou longo prazo? E qual mudança traria para a empresa? Obrigado, Assis, mas isso foi colocado no contexto de receitas acessórias atreladas ao nosso negócio principal. Então, se tiver alguma coisa que dentro de uma subestação você possa fazer, etc., a gente estuda, né? estuda como maximizar a utilização dos nossos ativos. É dentro desse contexto, nós não temos nosso planejamento estratégico que é de 2023 a 2033, a 2033, 2022 a 2031, nós não temos a diversificação da nossa receita através de investimento em outros riscos e não transmissão. Então, é, sempre são coisas ao, acessórias aos ativos que nós temos hoje, tá? sem uma alteração significativa. É isso que consta nosso planejamento estratégico de 10 anos. Boa, eu queria agradecer muito a presença de você, Eric, do Cristiano também. Foi super legal. Acho que esse é um programa muito bom para o pessoal perguntar mais para vocês conseguirem também explicar um pouco mais, às vezes o que não ficou claro em algum release ou em alguma outra circunstância. E deixo o convite sempre aberto aqui, tá? Para vocês voltarem, para a gente falar mais de Taesa. O convite ao vivo também para vocês virem no nosso podcast, que aí tem mais tempo para falar. É um ambiente um pouco mais descontraído também. Então, pô, seria super legal receber a Taesa aqui de novo. Obrigado a vocês por estarem aqui. Obrigado, obrigado, Bruno. Até a próxima. Show. Obrigado, pessoal. Obrigado, a todo mundo bom, que que Um abraço. Até a próxima. Obrigado a todo mundo, pessoal, que assistiu. Lembrando, tá? Deixe o seu like. Esse programa aqui acontece toda quarta-feira aqui no nosso canal do YouTube. 7h30 às 8h30 é um programa curto, então já venha sempre com as suas perguntas prontas. Para quem eu não consegui trazer as perguntas aqui, tinha bastante gente no chat, fiquem aqui acompanhando o canal da Genial, que com certeza o pessoal daqui da Thaisa volta para responder depois em uma outra oportunidade. A gente se vê. Valeu. Forte abraço. O mercado financeiro não permite que você fique parado.